Entendam, isso é uma questão grave, pois atinge o direito dos motoristas de táxi em ganhar dinheiro. Mas criam-se novos empregos para os motoristas de Ubers e beneficia a população que vai pagar um pouco a menos, pois a parte de impostos do governo fica de fora, nos carros do sistema Uber. O governo não pode impedir uma pessoa de dar carona para outra. Afinal, não estamos numa ditadura. O que me vem à mente, como solução, é o governo retirar os impostos dos táxis para que eles ofereçam viagens mais baratas e poderem rodar de igual para igual contra os carros da Uber. Ou cobrar dos carros do sistema Uber o mesmo que cobram dos taxistas. O que lesaria a máfia dona da exploração do negócio pois existem pessoas donas de frotas de táxis com mais de 100 carros alugados rodando pela cidade. Nem todo taxista é dono do carro. Ele aluga e ganha muito menos que um dono da licença. Ganha até menos que um motorista dos carros do sistema Uber. A prefeitura agora foi colocada em cheque. Ou se autoriza a competição, para baixar os preços e ficar ao lado do povo que está pagando essa bagunça toda ou admite ser uma prefeitura desonesta antidemocrática e manda retirar os carros do sistema Uber do planeta São Paulo como fazer para não prejudicar os carros do sistema Uber sem prejudicar os taxistas e o principal da história como fazer para não prejudicar a população que paga, tira do bolso e fala Toma prefeito, vai brincar O nosso dinheiro não presta, não vale o nosso dinheiro A gente que é povo está na ponta de cima Que é a gente que tem que dar autorização A prefeitura tem que representar o nosso interesse Será que ela vai querer a competição e a queda do preço? Ou será que ela vai querer beneficiar os donos das licenças de táxi?